O cadastro eleitoral está aberto. Tá, mas o que isso significa e por que isso é importante para você? O cadastro eleitoral é onde ficam armazenados os dados de todas as eleitoras e todos os eleitores brasileiros. E quando ele está aberto, é o momento em que você pode regularizar a sua situação com a justiça eleitoral. Já está tudo muito fácil, mas para melhorar ainda mais para vocês, a gente vai fazer uma série de vídeos aqui no canal te ensinando tudo. Tirar o primeiro título, transferir domicílio eleitoral, alterar nome social, pagar multas para regularizar a sua situação e ainda vamos dar dicas para os eleitores que moram fora do país. Então, fica ligado aqui no canal e se você tem alguma dúvida, já comenta aqui embaixo que nos próximos vídeos a gente responde. Até a próxima e tamo junto!